Fiz uma imagem, pautado até pelo exemplo de Portugal, quando fez uma transformação chamada revolução, fez a chamada revolução dos cravos, né? E cravo, para mim, foi o que eu disse aí, é um sinal de tranquilização, de paz, de harmonia, né? Esta é ideia da flor. E daí por eu fiz esta conexão, dizendo, no Brasil também nós precisamos de uma revolução de flores, uma revolução das rosas ou dos lírios, né? E eu acho que o Brasil pode caminhar para isso. O Brasil sempre teve muitos problemas sociais, econômicos, políticos e sempre superou todos eles. Como está a superando neste momento também. Talvez, por isso que eu digo, agora vamos trabalhar com as flores. Agora elegeram-se, ou reelegeram-se, né, o presidente do Senado e o presidente da Câmara, que tem bom diálogo com o governo, eu tenho a impressão que vão harmonizar a atividade, legislativo e executivo. Eu não sei penetrar na intimidade do, do Partido dos Trabalhadores, não sei o que pensam, né? mas eu acho que eles começam a ter consciência de que é preciso esta harmonia interna uh, no Brasil. E, portanto, os partidos todos querem colaborar, você vê que os partidos, há muitos partidos presentes no governo, né? eu acho que essa harmonia vai surgindo pouco a pouco. Mas não tem paz no Brasil, não é? E acho que Portugal até é um bom exemplo para para nosso sistema. Você veja que aqui vocês têm um, um presidente, o presidente Marcelo Rebelo de Souza, o primeiro-ministro Antônio Costa, de partidos diferentes que harmonizam a sua atividade em favor do país. É o que há que ser feito no Brasil.